Sete semanas de money free proporcionam muitas oportunidades de reconhecer o piloto automático e a observação consciente, a diferença entre esses dois, proporcionado pelas práticas que são realizadas de maneira formal e informal. Na semana 1, um, liderar seus pensamentos, permite perceber quando a atenção é sequestrada pelas preocupações. É realizado os primeiros exercícios para sustentar a atenção e focar a atenção em coisas corriqueiras. Na semana 2, observando os padrões mentais que te distraem, aprendendo a tagarelar da mente que embota sentidos e a falta de percepção do presente, permite conseguir um equilíbrio das emoções. Na semana 3, a pessoa começa a apropriar-se do seu próprio estado de espírito, ser dono do seu estado de espírito, aprendendo a prestar atenção com gentileza em si mesmo, auto gentileza, retornar ao seu objeto de concentração e reduzir o julgamento, a autocrítica, a autocobrança exagerada. Na semana 4, aprende a modelar o seu diálogo interno, você moldar o seu diálogo interno. Dar à mente apenas uma coisa para fazer e perceber como o modo atuante, como o piloto automático ganha força e aprender a frear, a reduzir essa força. Em benefício da observação consciente e da atuação mais consciente da mente. Na semana 5, aprender com as dificuldades. A vida sempre nos traz dificuldades. Isso é inevitável, isso não depende de nós. E você vai entender que o piloto automático, que o modo atuante, não é um inimigo. Ele é só um voluntário inapto para lidar com as dificuldades. E se deixar isso por conta dele, as dificuldades vão piorar. Aprender a observar essa tendência que a gente tem de atacar um problema quando a gente está cansado demais para progredir. Então a gente ataca um problema, se revolta contra ele e isso não adianta nada. Isso é uma reação do piloto automático, desse modo atuante, desse voluntário inapto. E a, aquela exaustão que surge por alguns projetos que a pessoa tem e que não consegue largar. Ela não consegue, simplesmente não consegue abandonar um projeto, mesmo que isso cause a sobrecarga o esgotamento dela. De uma maneira geral, podemos aprender a lidar com as dificuldades de uma maneira mais inteligente. Na semana 6, falamos sobre o passado, libertar-se do passado, desses problemas do passado, as dificuldades, as memórias negativas. Ou seja, ampliar a nossa consciência para reconhecer o início do processo do estresse. que são memórias? Estresse, ansiedade, até mesmo a depressão, são memórias que a gente tem que não foram bem trabalhadas, que não foram bem assimiladas. E na semana 6, isso é trabalhado para ser purificado, reciclado, ressignificado, como se diz hoje em dia. Para sair desse modo atuante, do piloto automático, da maneira automática de lidar com essas memórias, para entrar no modo existente, no modo mais consciente, para lidar com essas memórias. Fazendo isso, você começa a se libertar de alguns pesos do passado, e a vida se torna mais leve, você se torna mais livre. Na semana 7, a proposta é o equilíbrio entre vida e trabalho. Onde você descobre estratégias para reagir mais habilmente quando se sente esmagado pelo excesso de atividades e pelo excesso de estresse e de exaustão. É para aprender a desligar o de modo automático e libertariamente com atividades que proporcionam prazer, controle e silêncio. Cultivar a gentileza consigo mesmo e com os outros. Na semana 8, vamos aprender a encontrar a paz no mundo agitado.